Terceiro Episódio de Cavaleiro da Lua está no ar, o que você está achando da série? Deixe nos comentários e aproveita para dar uma curtida, sua participação é essencial para o crescimento do canal. O Terceiro Episódio de Cavaleiro da Lua chegou trazendo muita coisa nova, e algumas antigas também. O episódio começa com Layla falsificando um passaporte para ir ao Egito atrás de Mark. Para quem não se lembra, no final do segundo episódio Mark aparece por lá. Alguns comentários sobre a história de Laila confirma que ela é Marlene, esposa de Mark nos quadrinhos. <risos> o homem mimava você. Acha que escavação é lugar para uma criança? Outro comentário sobre ela trabalhar recuperando objetos lembra muito Killmonger, que recuperava objetos africanos roubados por museus. Essa aventura poderia passar bem longe do Egito, já que o Cavaleiro da Lua se consolida como um herói urbano podemos até ver uma cena que pode lembrar muito o Mark correndo pelos prédios de Nova York mesmo assim a história segue para o Egito para explorar um pouco mais da origem do personagem vemos que a comunicação entre Mark e Steven será sempre através de seus reflexos sejam ele nas paredes ai caramba a gente entrou e é claro em espelhos Mark para com isso Podemos notar também que aparece outra personalidade, já que temos lapsos de tempo onde nem Mark e nem Steven estão no controle do corpo. O que está acontecendo com você Steven? Oi, foi você que saiu numa matança. Eu não fiz nada disso. Eu também não. Os créditos finais meio que já comprovam isso, com o que parece ser três vezes sua cabeça. Se você viu o vídeo análise do primeiro episódio, você já sabe o que é. Se você ainda não viu, não deixe de ir lá conferir. Lá você vai encontrar muitas referências que estão presentes no primeiro episódio. Enquanto Mark entra na grande pirâmide, ele é saudado pelos avatares de Isis, Osiris, Horus e Hathor. Em presença, Horus, Isis, Tefenut, Osiris e Hathor, para ouvirem o relato de Khonshu. Na mitologia egípcia, Osiris é o deus da ressurreição e da agricultura, enquanto Isis é deusa da vida e da magia. Horus é um deus com cabeça de Falcão e filho de Osiris e Isis. Hathor, por sua vez, é a deusa egípcia da música e da beleza. Ainda não sabemos se eles terão um papel fundamental no futuro do personagem, mas Conchu já é conhecido por ser meio recluso dos outros deuses. Temos uma menção a Madripoor, cidade que já apareceu em Falcão e o Soldado Invernal, mas que tem uma fama nos quadrinhos dos mutantes, sejam eles os X-Men, os novos mutantes e principalmente pelas aventuras solos do Wolverine dentre os muitos detalhes de Madripoor, ela não permitia que outras nações extraditassem os criminosos e por isso era considerada uma das capitais de negócios entre os criminosos explicando o motivo de Lyle e Mogard terem se encontrado lá aproveitando que estamos falando de Mogard, ele é o vilão conhecido como o Homem da meia Noite que estreou em Cavaleiro da Lua número 3 de 1981 nos quadrinhos ele rouba grandes obras de artes, joias e afins ao redor do mundo. Aqui vemos que seus roubos são especializados em artefatos egípcios. Infelizmente Gaspar Oliel, que vivia o personagem na série veio a falecer. E talvez por respeito a isso aparentemente matam o seu personagem. Mas ainda podemos ver o homem da meia noite nas próximas histórias do Cavaleiro. Já que o filho de Mogard, Jeffrey Wilde, continua sua carreira de homem da meia noite vemos uma referência dos quadrinhos. A gente tem que se acalmar, tá? Tá todo mundo estressado, vocês têm que parar e conversar, tá bom? O estilo em como o Sr. Lua tenta apaziguar a situação. E é isso exatamente o que o Sr. Lua acaba fazendo nos quadrinhos, sendo a personalidade mais diplomática do Cavaleiro da Lua. Infelizmente, o Sr. Lua está muito mal caracterizado, parecendo um bobalhão, o que nos quadrinhos é bem diferente. Esperamos que futuramente ele consiga impor respeito como o Sr. Lua, assim como vemos o personagem B10 dos quadrinhos. Por fim, vemos a referência do Steven usando uma blusa branca. Por mais que agora ele invoque o traje, nas primeiras histórias do herói, o traje de Cavaleiro da Lua era realmente uma roupa que ele levava por baixo da sua. É bem legal ver que lembraram disso.